Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de escorpião. Já deixei aqui posicionados os tarôs que eu vou usar e o oráculo. Então, vamos dar início aqui na nossa leitura. Vamos saber como está o momento de escorpião e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. reconhecimento Vamos complementar com esse outro tarô dos anjos deixa eu tirar da luz e também com esse outro tarô. Escorpião, você pode estar esperando reconhecimento ou tentando resgatar ele, de modo que enxerguem o seu valor ou quando você agregou. E a Carta da Justiça é isso, equilíbrio, equilíbrio sobre as coisas que estão acontecendo equilíbrio, nessa agitação, porque as situações mudam o tempo todo, e é certo que a verdade sempre vem. Então, dê um descanso para a sua mente, limpando essa energia de que tudo se perdeu, de que as coisas estão atrasadas, ou acontecem mil coisas, mas nada de bom ou favorável para você. A justiça divina tem todas as informações e sabe o momento certo de agir. E você precisa fazer a sua parte de confiar nela, cuidando de você. Porque o que deu errado é pequeno perto das chances que existem disponíveis para você basta você mudar o ângulo para ver as infinitas possibilidades e o valor é você quem se dá quem fica do seu lado quem acredita em você é você em primeiro lugar os outros são bônus e consequências do que já transborda em você, entende? Vamos trazer uma mensagem do oráculo. Escapista, volte para você mesma. Às vezes, escapar é bom, é favorável, relaxa nossa mente. Mas escapar demais não é favorável, porque pode dar a impressão que você está fugindo de certas situações com desculpas, com motivos que não têm muita relevância. Então, encara essa situação de cabeça erguida, confiando que o melhor vai acontecer. E deixe a vida fluir, tá bom? Gratidão.